não tem nada de elitista, <risos> Pois cara. é, na verdade, é o, é o ou país... Ou você sabe cantar um o hino, educa... ou você é burro e não sabe cantar eu o hino. Eu não sei cara. cantar o um hino todo, não. Eu não sei também. Mas é... Algumas palavras eu esqueço. O, o, na caralho, mas não é elitista. Eu, eu também não sei o hino totalmente de é. cor. Também não então sei. Então, que eles querem que a gente aprenda. Não, mas eu não sei, não é porque não é difícil. Eu, eu não sei totalmente, né porque eu posso tentar cantar aqui e talvez eu passe uma vergonha. Não, não vai fazer é, isso. É, mas assim, é, até onde eu sei, eu sei que eu sei o hino. Mas eu posso errar uma coisa ou outra perfeito, porque ele é grande. Perfeito, ele é grande é. e, e tá, ele é pô, confuso mesmo. Pô, pô, pô, tá bom, mas é o hino, cara. Eu negócio, acho legal. É. É. Você fala, o... Agora, vamos mudar a estrela da bandeira. Os eu olhos do que é. estrada... Um... Pô, mas também é a época que foi feito, né, irmão? É <risos> a época que o hino foi feito... Esse, é, esse hino foi caralho. feito quando? Foi feito quando esse hino? Foi na época da República? Eu não lembro. Aí, foi aí, feito? aí nós vamos perguntar para o professor de história, né? É, não lembro, vamos né? Vamos ver aqui, aguenta aí. Eu sei que Osório do Estrada, né? É, que... É, enfim, o hino, ele, ele, é, ele, de lupa... ele é cheio de inversões ah, sintáticas. Quando é que foi a data do hino aí, Boletar? Vê aí, pra rapaziada. A data... Foi na República? Quando é que foi feita essa parada aí? 1889? Quando é que foi? hein? Diga pra mim. Aguenta aí que eu estou... Procurando. Diga pra mim, gordinho. Diga pra mim, gordinho. Temos aí? Tá rapidão, no Google. 7 de setembro de 1822. 1822. Caramba, é. quando Dom Pedro I, então, foi na, foi na Independência do Brasil. Caramba, Independência do Brasil. E eu achando que foi na República, ó. Então o hino foi assim que o homem... Aí eles fizeram, eu chamava aí no 7 teve umas mudanças, mas é isso. Pô, cara, então foi exatamente quando Dom Pedro I, ali nas margens do rio Ipiranga, é. Olha aí, rapaz, e, não sabia e disso eu não. Não, de não sim, mas para mim já é, então, mas é teria. A Eu Pensei pincaraca. que na República do Império para a República tivesse hum. um ali que foi concebido. Então, foi exatamente com Dom Pedro I então. E aí por pelo fato de ele ter invenções sintáticas, o que que significa isso? É, a, as frases não estão naquela ordem sujeito-verbo-complemento. É, as pessoas, muitas pessoas querem que se modifique o hino. Quando, na verdade, o que a gente precisa mesmo é dar uma educação sólida, a gente volta à primeira uhum, história uhum. da nossa conversa aqui. Se a educação do nosso país fosse sólida de fato, as pessoas, quando elas lessem, né, ao ler o hino, elas o compreenderiam. Esse Não. que é o negócio. O compositor é Francisco Manuel da Silva. É um chicão, um velho chicão. E a letra? E a letra? Não era Osório do Quistrada, pô? Eu sei, errei. É? E quem é a letra? Letra. Não era Osório? Porra, pra mim era Osório Duque Estrada. Inoficial, decreto, dia 6 de setembro de 1922, a versão composta por Francisco Manuel da Silva em 1822, música, Tá. por Osório Duque Estrada em 1909, a letra. Então, a letra é de 1909. Bola, 1909. Foi, já foi remodelada, professora, há mais de 100 anos. aqui. Né? Uhum. Pois é, chega. Já foi, é. <risos> é apócrifos tenham sido acrescentados à composição original de estrada incorporados definitivamente ao hino. tem que mexer, né? Também, ah, não. Né? O que tem é que, é, tem é que dar é, é, educação para todo mundo, gente. Eu vou nivelar, eu vou fazer um hino, sujeito, verbo, complemento, super simplificado. A gente vai tirar a beleza desse hino só para que todos o, o compreendam? Eu acho que o hino tem que ser desse jeito e, e usar nos programas, fazendo o povão cantando o hino, e a gente dá risada. <risos> mas é que eu Balizar. falo, eu, eu, eu, eu não sei hoje em dia, mas eu. A gente era obrigado a cantar o hino na escola. Sim. Na minha é, época, eu não sei dia, hoje eu em dia. São poucas as escolas. E firme cobrir, né? Perfeito, firme e cobrir. Perfeito. A bandeira, o achamento encantava, da bandeira, todos um os dias. Hino, hino da Marinha. saber o hino. Escola tinha rolava hino da Marinha, do Exército. Na minha tinha o hino, hino nacional. da bandeira. Era o hino nacional, mas... Hino da bandeira. Hoje em dia tinha. acho que não tem mais isso, não existe mais. O cirne branco das é. noites de lua. Bonito, isso é bonito demais. É. Cirne branco. Ah, isso é bonito. Vamos dar um recado aqui rapidamente. Opa, vamos aproveitar o embalo. você que tá aqui, do outro lado, brasileiro, com a muito orgulho, com muito amor. A sustentabilidade do dia a dia do produtor rural com a APRO Soja Mato Grosso. Exatamente. E hoje eu não falar do quê? Um assunto que pouca gente sabe. O que, Boleta? A importância e o motivo hum. dos produtores rurais realizarem o quê? O plantio direto, Carica. O que seria o plantio direto, Marcos? Eu lhe é pergunto, Vossa Excelência. Ah, você quer perguntar pra mim? Sim. O plantio. O que seria o plantio